Saudações, você está assistindo a DEC TV. Esse é o Conexão Teológica e nós estamos juntos para mais uma vez é, de, debater sobre virtudes. É, hoje nós falaremos sobre a virtude da justiça. E nós aqui, eu, pastor Ed, o pastor Gilberto, o Edivaldo, né, mais uma vez juntos para debater sobre esse tema, né, sobre as, just, as virtudes que a gente tem debatido aí ao longo dessas, dessas, dessa série que a gente tem feito.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 E para fazer isso, eu preciso saber o que é justiça. teria para a gente dar uma boa definição disso aí? Dá, nós podemos ir no dicionário. Né? Acho que é uma das melhores fontes, aí, além da Bíblia. Né? A Bíblia é uma fonte extraordinária. Mas para a gente entender o que é justiça, eu vou ler duas definições. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. Reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Isso é justiça. Então só por aí já dá para a gente ter uma definição muito legal aí de justiça. O que, que a Bíblia vai tanger aí sobre essa, essa virtude tão, tão gostosa de se falar, tão boa. Então virtu... essa virtude é uma espécie de, de base para avaliar o que, que é bom, né? Interessante, professor, pastor. É, se eu pudesse dar um antônimo para a palavra justiça, eu daria pecado, porque quando a gente lê o significado no dicionário, a gente percebe que a ausência ou o contrário de justiça, tudo indica pecado, porque pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que é errado. E justiça é fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é meritoso para a pessoa. A pessoa ela precisa ser reconhecida, precisa fazer justiça para uma pessoa. E quando a gente olha para o ser humano e a justiça que nós vamos elaborar aqui, é uma justiça mais voltada para a salvação ou para a justificação do próprio pecado, né do próprio erro humano, a gente começa a perceber que quando eu falo de justiça, eu trago para mim, e às vezes quando a gente fala de justiça, a gente olha para o outro, ou para uma sociedade, ou para o por algum, algum aglomerado de, que deveria promover a justiça e não promove, mas eu nunca olho para mim mesmo, será que eu estou sendo justo? Será que eu estou praticando a justiça? Que é uma qualidade, que é uma virtude que tem que estar presente na vida de um cristão, de alguém que crê na Bíblia e que tem a Bíblia como regra de fé e prática? Então é um assunto tão gostoso de se falar, mas é um assunto não para olhar para o outro, não para olhar para... A sociedade e para suas organizações, eu não posso olhar para a organização, aquela organização é injusta, aquela pessoa ali é injusta, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5, vai dizer assim, ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele, então, quando a gente percebe que Deus, ele, na sua característica, na, na, na sua personalidade, faz parte da essência de Deus, a justiça, eu consigo entender que, até mesmo para mim, poder é, viver em sociedade, tem que ser um princípio que me norteia, tem que ser um ponto cardeal da minha vida. Eu tenho que me guiar pela justiça e, fazendo assim, eu vou viver a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela tem uma linha atenuante que é o senhor Jesus e essa linha é seguida de justiça tudo que Jesus fez foi reto foi justo foi certo e ele nos dá esse caminho para ser seguido também é, todas essas virtudes que nós temos falado né as virtudes cardeais né são virtudes que as outras virtudes passam por ela por elas de alguma forma né e nós deixamos a justiça por último justamente por isso, porque parece que nenhuma das outras faz muito sentido sem a justiça. Né? É, essas outras virtudes que nós falamos, das, as cardeais, né? nós não estamos colocando aquelas teologais em questão. Né? Então, é, olha a importância né, da justiça. A gente, a gente é, vive hoje num mundo onde cada vez mais escasso né, o, o referencial até de o que, que seria justiça mesmo de fato né? É, você vai a, os, aos próprios juristas e cada um tem um conceito de justiça, justiça diferente, diferente né? então é, é por isso que é importante o que o pastor Gilberto falou né, que a gente tem a Bíblia que é um referencial e tanto né? e a Bíblia traz pra gente né, é, o ideal de justiça é, eu tenho um, um outro verso aqui Salmo 7 verso 9 na oração do salmista, ele, ele pede a Deus para que tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Ele faz uma oração a Deus por justiça, né, e ele se coloca na posição de justo né, para pedir isso, certo de que Deus, que é justo, fará justiça para aquele que chega a ele, né, para aquele que está perto dele. Então, é, e se você discorrer o salmo todo, né, e se você discorrer os salmos todos, você vai perceber essa ideia né, de que o justo, é, embora saiba quem Deus é, né, um Deus que é, jamais inocentará o culpado, está escrito isso, né, é, saiba que Deus é, é justo nesse nível, ele sabe que, por se achegar a Deus, por ter acesso à graça de Deus, ele foi justificado por Deus, então ele não tem medo, ele pode clamar a Deus por justiça sem medo né, de ser atingido, né, de, de é, é, ser fulminado por essa justiça, né, porque ele sabe que é, é, em Deus ele tem a justificação necessária para ter paz quando, quando essa justiça vier. Né? Muito bom, quando a gente fala dessa justificação Que tem tudo a ver com a justiça E principalmente essa justiça de Deus né Se a gente for falar da justiça humana Nós somos muito falhos é, O presbítero de volta falou muito bem aí Que em nós não há justiça Quando a gente fala, da, nós estamos falando de uma retidão De algo assim Vamos falar 100% apurado Afinado, então não há, mas em Deus é diferente Você me fez lembrar agora E me remontou Um fato antigo na Bíblia que o sangue de Abel estava clamando por justiça. Ele foi assassinado pelo seu irmão e o sangue dele, o próprio Deus falou isso, dando testemunho, que o sangue dele estava clamando por justiça. Então a justiça de Deus não é como a nossa. Você já falou muito bem também, se a gente for olhar, principalmente aqui no nosso Brasil, talvez a gente pode ser até processado por uma fala dessa. Se a gente for mensurar hoje o que é justiça, para os juristas, né? No Brasil está tão complicado que a gente pode ser processado daqui a 10 anos em flagrante. Não é? Do jeito que a coisa está Olha tá que justiça. Aqui. Aí a gente vê a, a, a supraposição de algumas coisas. O que é a justiça para uns e o que é a justiça para é outros. Isso é uma coisa humana. Agora, quando a gente fala da justiça de Deus, não. Errou, vai ser punido pelo erro mesmo. Ou é justificado por Cristo e, e vida que segue. Não tem esse meio termo com Deus. Então, e, e isso é um atributo de Deus também. Ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Justiça tem muito a ver com verdade, né? com essa veracidade. E é muito legal a gente falar disso. É, é, Presbiter Edivaldo, você falou há pouco né, sobre, sobre a relação que tem né, da justiça com, é, com a, a bondade. Né? A relação que a justiça tem... É, eu, não, eu não lembro bem as palavras que você falou né? Mas, é, então é, é, Como que eu posso é, Deixa eu reformular De acordo com isso que a gente está Conversando aqui né? é, Eu deveria Ah sim, você falou sobre pecado, justiça e pecado Isso é anônimo o antônimo. O, o, antônimo, antônimo. o antônimo da justiça seria pecado ser... Lembrei. <risos> Lembrei Então eu pecador Que sou Né é, como que eu posso é, ter certeza de que, é, quando eu me encontrar com Deus, eu não serei punido pelo meu pecado? Se eu pudesse dar um antônimo para a justiça, eu daria pecado. E Provérbios, capítulo 14, versículo de número 34, vai dizer A justiça exalta uma nação mas o pecado é a vergonha de qualquer pessoa, ou em outras traduções vai dizer povo. E é interessante, professor e pastor, quando a gente começa a pensar nesse sentido, porque tudo que é injusto, tudo que não é reto, tudo que prejudica o outro, tudo que exonera ou retira o direito do outro, ou priva uma pessoa que justamente ela está sendo injustiçada E no Brasil está acontecendo muito isso gente, Vocês falavam anteriormente Sobre as questões das leis humanas E é importante a gente entender Que as leis Elas precedem, elas vão sendo criadas Através da cultura e da visão Do povo que Dela faz parte E aqui o, o Sábio Salomão está dizendo A justiça exalta uma nação Mas o pecado é a vergonha De qualquer povo ou seja, quando o pecado... E já dizia Rui Barbosa né, que chegaria uma época em que a gente teria vergonha de falar que era correto, de que era honesto. Parece que chegou essa época em que o errado é certo e o certo é errado. Né? A pessoa usar do certo hoje, às vezes, ela é taxada como errada. Né? É, é Quase que as pessoas querem colocar num pêndulo ou querem também... É, fazer com que as coisas, para você, não é justo, para mim é justo, para você é injusto, mas para mim é injusto. Quase que isso, essa justiça ela, ela é vista da, da ótica de quem está vendo e de quem está participando dela. Né? E a Bíblia não é assim, a Bíblia ela mostra uma justiça reta, uma justiça de um Deus reto, e de um Deus que ele não tem o culpado por inocente, como nós já dissemos aqui. Deixa eu corroborar com o presbítero de volta está falando ali, é, é como se fosse um relativismo. Eu não posso relativizar essas coisas. O que é justo para mim, não é justo para você, ou vice-versa. Justiça ela precisa estar sendo nivelada, não é? Ela, ela é bem nivelada. E é o que nivela essa justiça que nós conhecemos é a palavra de Deus. Como estudando do direito, uma das coisas que a gente vê no direito é, é a execução penal. se a gente for olhar a lei mais antiga... que tem a lei de Italião datada 2.500 anos antes da lei de Moisés olho por olho e dente por dente, não deixa de ser uma justiça é? então isso aí precisa ser muito bem delineado porque realmente essa, esse contexto essa conotação de justiça hoje para muitas pessoas ela está defasada, está desatualizada e, mas não é assim a justiça de Deus, a justiça de Deus ela é ela é imutável. É um, um filósofo do direito bem realista, né que é David Hume. Né? Quando ele fala de justiça, ele diz que a, a justiça só é necessária por causa da escassez dos bens né e por causa da ganância dos homens. né Exatamente. Então, é, é por isso que ela se faz necessária. E, assim, ele é muito realista e, assim, se a gente começar a pensar biblicamente... Né, eu estou com um texto no gatilho aqui Romanos, pastor nem gosta né nem gosta, Romanos. Romanos 3, 23 é, A sentença é dura né Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus né? Se Paulo terminasse aqui né, A gente não tinha muitas esperanças de, de, de coisa alguma né? Eu devia, é, tendo essa consciência do pecado né, Só esperar a, a sentença, o juízo né, e a condenação certa. Mas ele ele continua no verso 24: né, sendo justificados gratuitamente por sua graça, né, é, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. né, Esse Deus que é paciente também é um Deus justo, mas que justifica. Né, ele, através de Cristo, né, ele compartilha a justiça conosco, nos, nos tornando aptos né, para estar diante dele. Voltando aqui um pouquinho sobre a justiça em relação ao povo, você citava, e eu acho interessante, porque a grande questão da injustiça humana não está naquele que está sendo injustiçado. O injustiçado, ele está sendo injustiçado por alguém que não promove a justiça e esse que não promove a justiça normalmente é uma pessoa que tem mais cultura é uma pessoa que tem mais bens vocês falavam sobre a questão dos bens é porque oprime o, o povo oprime o pobre oprime o desvalido aquele que tem mais então é a insatisfação de quem tem muito é que promove a injustiça na terra o cidadão ele tem um ótimo salário falando aqui a nível de Brasil mas ele não se contenta com o ótimo salário que ele tem. E ele rouba toda a justiça, ou todo o senso de justiça que deveria ter para aquele que produz a riqueza dele, que é aquele que ganha salário mínimo, que é aquele que está passando dificuldade, está sendo injustiçado. Porque toda a riqueza né, ela é produzida. Né? A ganância não permite A ganância não permite o compartilhamento para que se haja justiça no meio do povo. É por isso que a Bíblia vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que cujo Deus é o Senhor? Porque o Senhor ele é justo. Você está dizendo, Edvaldo, que então não vai haver pobreza mais se um governo for justo? Eu não estou dizendo isso. O próprio Jesus disse, o pobre tereis entre vós. Mas nós, quando a gente fala de justiça, e uma das qualidades que a gente vai buscar lá no dicionário, é a questão da dignidade humana. Quando eu penso em justiça, eu penso em dignidade humana. Eu não estou dizendo que a pessoa, por seu mérito, ela não pode ter um ótimo salário. Eu estou dizendo que ela não pode ser injusta tendo um ótimo salário com aquele que já está sendo injustiçado, que ganha quase que miseravelmente para Ele sobrevivência. Ao, aos olhos da Bíblia Sagrada, nós vemos isso. Agora, voltando para o que você está falando, e é muito interessante, e Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim, ó, aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes curados. Então, nós fomos justificados do nosso pecado, da nossa vã maneira de viver. Nós vivíamos praticando a injustiça, e estávamos aptos para a ira de Deus Mas o Senhor Jesus no madeiro, através do seu sangue É aquilo que o pastor estava dizendo Como é que nós podemos chegar diante de um Deus tão justo Como o salmista, né? Ele se dirige a um Deus tão justo, se sentindo justo Nós, na nova aliança, é através do sangue do cordeiro Lá na antiga aliança, era porque também um cordeiro aplacava a ira de Deus Agora a ira de Deus é coberta através do sangue de Jesus Nós somos justificados não que nós somos justos em nós mesmos, mas aquele que nos justificou. E quando ele falava que a terra clamava por justiça do sangue de Abel, é exatamente isso. É que nós estávamos, como você leu em Romanos também, é que nós estávamos já condenados com uma sentença de ira, de justiça de Deus sobre a nossa vida, que foi aplacada pela morte de Jesus na cruz do Calvário.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 Voltamos com conexão teológica. Hoje estamos falando sobre a justiça e no bloco anterior o Edivaldo terminou falando é, do fato de que todos somos pecadores né, e diante de um Deus que nada se esconde aos olhos dele, né, como a gente lê lá no Salmo 11, é, a gente deveria temer, né, deveria ter medo de estar diante dele. Mas nós não temos medo, nós temos paz, né, porque ele nos justificou. É isso é benção demais, né, pastor? Bom demais. Quando a gente olha Romanos, né, a já citou aí que o pecado, ou o antônimo de justiça, colocou um alvo nas nossas costas. Aí a justiça de Deus exigia a execução desse pecado, como exige até hoje. Não só exige, exige. Aí Cristo vai lá na cruz e executa isso por nós. Somente um Deus poderia desviar a ira de Deus. É, parece que é redundante a gente falar isso, né? Mas somente Deus poderia desviar a ira de si mesmo. Aí como não tinha um homem justo nenhum, esse verbo se fez carne, o Deus justo se fez carne, se tornou um homem e ele aplacou essa ira de Deus. Ele trouxe essa ira para ele e para si na cruz do Calvário. Por isso que nós temos paz com Deus. Porque todo aquele que vai a Cristo e confessa a ele e professa a ele como seu salvador, a justiça de Deus tira o pecado desse homem. Incrível, né? É. E aí a gente tá, tem, tem livre acesso a Deus. A obra, a obra redentora é de uma beleza, né? Magnífica. É, e de uma complexidade, ao mesmo tempo, tão simples, né? Muito bacana de, de olhar para isso, né? Eu falava em de off bom. com o professor Joás, que é um dos temas mais difíceis de tentar trazer para você que acompanha a nossa programação e fazer você entender. Porque nós vivemos num mundo injusto, a gente tem que dizer isso, o mundo é injusto, mas o Deus que nós estamos apresentando para você, ele é justo, aí alguém diz assim, mas se Deus fosse justo, por que tanta doença? Por que essa peste aí, essa, essa pandemia, por, que, se Deus é, por que, que há essa pandemia? Se Deus é justo, por que, que há tanta injustiça no mundo? Por que há tanta gente mal no mundo? Né? E as pessoas ficam com essas perguntas, né? Tanta calamidade. Deus não pode ser justo, né? Por que que fulano, né? E aí eu digo de novo, né? Por que, que fulano que é tão bom, tão justo, sofre tanto, padece tanto, está passando por esses problemas, está enfrentando essa enfermidade, está né? sendo injustiçado? As pessoas perguntam assim, né? Por que se Deus fosse justo, fulano de tal não sofreria tanto? E por que, que fulano que precisa sofrer e não sofre, como se fosse Deus, né? Dizendo assim, e eu entendo que a justiça ela é uma bem-aventurança. O próprio Senhor Jesus ele falou isso. Olha, o que, que Jesus falou em Mateus 5... Versículo 6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos É aquela paz que... Porque shalom, shalom é, vai muito mais do que paz É, é uma questão de, de vida Shalom é muito mais profundo A palavra shalom no hebraico Ela perpassa muito mais só esse sentimento de paz De tranquilidade Mas de felicidade Feliz é aquele que tem sede e fome de justiça então, você que nos acompanha, independente se todos à sua volta estão sendo injusto, permaneça justo, permaneça correto, principalmente você que tem a Bíblia como regra de fé e prática, eu repito isso, nós precisamos promover a justiça. Nós somos promovedores da justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Então, passou pelo que o Edivaldo está falando, né? uma vez que eu fui justificado, então eu posso me achegar a Deus com tranquilidade né? e tenho paz ao fazê-lo. É, é, há uma responsabilidade sobre mim há é muito mesmo grande. Tempo, Sim. né Então eu tenho essa responsabilidade de promover justiça também. Claro. Como é, é que eu faço isso? É, é um exercício. Eu gostei muito da introdução desse assunto, quando você mesmo, professor, falou, e de Edvaldo falou também muito bem, que quando a gente fala nesse senso de justiça. A gente não pode olhar para o outro, a gente tem que olhar para a gente mesmo. É uma visão, vamos falar assim, uma é uma introspecção. Eu preciso olhar para mim. Eu pratico a justiça, eu faço isso com o presbítero Mandivaldo, eu faço isso com o professor Joás, porque o próprio Jesus falou, tudo aquilo que vocês querem que os homens façam, façais primeiro. É um exercício meu, assim como é um exercício individual de cada um. Então, esse ato de justiça de Deus para nós isso precisa ser replicado e é um exercício muito bom, difícil mas não impossível. Mas é um é um fato muito interessante que vamos falar assim professor, isso é muito pouco falado dos nossos cultos precisa falar mais. É, eu tenho eu tô com uma passagem do Talmud aqui, né, que diz que é, o justo né os judeus chamam de sadique, né. O justo é a pessoa cujo mérito supera a iniquidade. No é Talmud de Babilônia, o pecado. O pecado. 49 É interessante, né? Essa ligação de justiça-pecado. Justiça-pecado. É. É, então, é, é. existe essa pessoa cujo mérito supera a iniquidade? Olhando na, na velha aliança, a gente vai ver pessoas que realmente nos chamam a atenção. Por exemplo, quando eu olho para a pessoa de Jó. A sabatinada que Jó passou. Que né? Deus so... mesmo fala sobre ele, né? Entendeu? Assim, eu fico pensando. Eu fico pensando assim: no Antigo Testamento, eu vejo Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. O que, que é esse andar <risos> com Deus? Que, que homem é esse que agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si? O que, que ele fez? Aí eu penso em justiça. Quando eu vejo Jó, eu vou também pensar em justiça. Abraão, ele foi considerado justo. Abraão é foi pai da fé. Foi justificado pela fé, porque deu At a Deus Através Deus. da fé. Então, assim, nós somos justificados hoje, na nova aliança, através da fé. Nós cremos que Jesus, ele nos justificou pela fé. E o que pesa sobre nós, como você já falou, professor, é essa responsabilidade de, de poder replicar isso. Aí eu estou com um versículo aqui também de Provérbios, 16, 11, que diz assim, ó, balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Eu fico pensando assim, o que, que o Provérbio está querendo dizer com isso? A gente vê o jeitinho brasileiro, né, A, as pessoas já numa cultura de desonestidade como, como eu dizia né que o Barbosa dizia que a gente chegaria uma época de ter vergonha de fazer o que é certo de ser correto de ter moral né parece que a, a, a você ser uma pessoa correta uma pessoa justa hoje é errado você querer cumprir com a, as coisas que precisam ser cumpridas é errado hoje hoje o, o caminho parece que é, é, já começa né você vai, vai começar uma construção Aí chega o fiscal Aí chega os tributos Aí chega tanta coisa Que, que parece que Você precisa passar por um caminho errado Sendo que era para descomplicar A vida do cidadão A vida do cidadão tem sido complicada né? São tantas O ser humano está tendo, tá tendo tanta coisa em cima dele Que ele não está conseguindo mais entender Você pega uma conta de luz Aí você percebe que Tá, tem algo injusto naquilo. Você pega o valor do gás, você vê que tem algo injusto naquilo. Por exemplo, você olha aqui em Minas Gerais, é, a terra das águas, o Brasil detém quase que a água do mundo inteiro. Aí você fala assim, meu Deus, mas por que, que eu pago uma água tão cara? Por que, que eu pago uma luz tão cara? Por que, que o gás está nesse preço? Alguma injustiça está sendo causada. Aí para minimizar essa injustiça, aí vai dizer assim, não, mas fulano de tal que estiver nessa, nessa situação... Ele pode ter aí é, um desconto nisso, né? Então vão, vão tentando assim equilibrar essa essa, essa essa bolsa tão desigual, esse peso na bolsa, né? Que sempre sempre alguém diz que a corda sempre rebenta pro lado do mais fraco. E é o que tem acontecido no Brasil? A injustiça social e a injustiça que a Bíblia condena e a gente olha, a gente estudou aí a nossa última lição de escola dominical, né? Falando sobre esse rei. Ezequias, que ele promoveu é, um avivamento no Antigo Testamento, maior avivamento no Antigo Testamento, ele usou três pilares. Primeiro pilar, a questão religiosa. Ele abriu as portas do templo, ele reformou todo o templo, ele chamou todos os sacerdotes, todos os levitas, ele chamou as autoridades, as pessoas que tinham responsabilidades para um conserto. Então, a gente precisa rever o Brasil em que área? Na área espiritual. O Brasil parece ser um país muito espiritual. E falando da fé cristã, em especial a fé cristã evangélica, tem sido muito envenenada. Tem muita veneno na panela aí. Na área social, há uma injustiça muito grande. E na área das autoridades, estão batendo cabeça. E precisa promover a justiça. Esses três poderes que nós falamos, poder executivo, legislativo e judiciário, precisam se entender. Porque quem está sendo injustiçado nisso tudo e está sofrendo a injustiça hoje, num peso tremendo, é a população mais carente, é o povo mais pobre. É, cabe a nós né, promover a equidade da balança. Equidade, né? seria uma palavra é, Equiparar a, a, o parâmetro de justiça aí, né, tem que... É, para que seja justo, todos têm que ter o que comer, todos têm que ter dignidade, de, dignidade de humana, para pagar suas contas, né? para viver num, num, num contexto de uma comunidade justa. é, é isso, isso é muito legal quando a gente fala, usar essa palavra equidade, e humanamente falando, isso é uma coisa quase que surreal. Quando a gente pega os países da América Latina, você vai ver a dificuldade que Venezuela, Colômbia, própria Cuba enfrenta, é, olha o Brasil, não vamos falar longe de nós, que perto de nós, tem gente que vive em situação quase que desumana. Onde está o senso de justiça nisso aí? Onde estão as arrecadações? O que os governos fazem com os impostos? E por aí vai. Será que engorda uns e, e suga dos outros? É uma série de fatores, mas isso é uma, isso é uma questão muito cultural, muito cultural. Quando a gente olha o padrão de justiça de um... Num, vamos falar assim de um país igual os Estados Unidos da América E ver um padrão de justiça aqui no nosso Brasil Isso é de envergonhar Então a gente vê que é uma questão cultural Está ligada à colonização, está ligada a passos antes da colonização Como é que isso foi trabalhado E quando a gente fala de colonização Nós estamos falando da proliferação da palavra de Deus também O presbítero de volta falou um ponto aqui Que a gente precisa destacar isso E é muito importante O nível de pregação que nós estamos ouvindo hoje nas nossas igrejas quem está influenciando quem? Isso é muito preocupante. Quando se fala de um senso de justiça, que eu devo fazer é, obras de caridade, obras de amor, e eu mesmo, quando eu vou pregar, eu cobro lá três, quatro mil de uma igreja para o meu viver. Espera aí, eu estou fazendo uma coisa, falando uma coisa e fazendo outra. Estou fazendo um papel de fariseu. Olha o senso de justiça que nós remontamos no período de Cristo, no período do Evangelho. Então, isso precisa ser muito trabalhado. Isso é uma questão cultural, é uma questão que mexe com, com o ego, mexe com o brilho humano. E isso precisa ser crucificado com Cristo. Só assim a justiça dele vai exceder. E ele mesmo falou né, que se a nossa justiça não é exceder a dos fariseus, esquece. Né? Esse, esquece. esse é o ponto. Né? Eu, é? eu citava o Talmud aqui, mas é, se você for em outros escritos da tradição judaica, como Sim. Tânia, por exemplo... Né, que traz um, um conceito de que o, o tzadik mesmo, o justo, uhum. é, não só é aquela pessoa de que o Talmud fala, né, é, que, que os méritos superam a iniquidade, mas é uma pessoa que é, os méritos superaram a iniquidade e que a, essa pessoa eliminou é, é, qualquer inclinação que ela tenha para a iniquidade. Então, é, se for pelo Tânia, essa pessoa não existe né? É, ou essa pessoa é uma pessoa só da qual os profetas falaram? Né? Jesus. O, just, o justo? ou o, o artigo definido é, O, o sadique? sadique é? é Jesus. É, é, Jesus. É, então, é Jesus. então, então nele, de acordo com o que o passou, acabou de falar, nele eu consigo praticar a justiça de forma perfeita, porque é, ele é o maior referencial, ele é o maior paradigma, ele é a fonte de toda justiça, ele cumpriu toda a justiça de Deus, então, eu, passando por ele, eu consigo permanecer, já que ele já me justificou, eu consigo permanecer justo e praticando justiça. É, é, isso é bacana. Eu gostei, da, eu gosto sempre dessas citações de Paulo, quando ele fala, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios 13 e as versões mais recentes da Bíblia, ao invés de amor usa caridade, que é o amor em ação, nós podemos fazer essa mesma aplicação da justiça em ação. É. Eu só consigo praticar a justiça se eu passar pelo justo. É uma reformulação, é uma metanoia. Pelas minhas próprias forças, talvez impossível, seja impossível. Impossível. Porque, certamente impossível. Porque né? por, mais que a gente, por mais que a gente tenta fazer isso aqui, isso vai virar uma utopia. A gente não vai conseguir. Agora, quando nós passamos pelo crivo, Jesus é fantástico. Ele citou no Evangelho, né? 11, 28 de Mateus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Isso é justiça. Tomai sobre vós meu fardo, e aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e, apre... e... e vocês vão ficar aliviados. Olha que interessante, então somente por ele que esse senso de justiça destaca, e não é mérito humano, isso é mérito de Cristo. Por isso que nós aproximamos ele sem medo. Eu termino aqui a minha participação com as palavras de Jesus que diz assim, ó busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentada a vocês muito bom então o reino de Deus ele está atrelado na justiça se eu falo que faço parte do reino de Deus eu tenho que viver em justiça esse é essa característica de quem Está no reino é a característica de quem é justo ou pratica a justiça. Você vê, ele dá essa certeza em Mateus 5 e a mesma coisa aqui em Mateus 6. Seis. Né? deixa Deixa <risos> só, coisa rápida, professor, 10 segundos. Seja, quando a gente olha, por exemplo, Isaías 24, Isaías 25 e tantos outros textos no Antigo Testamento que fala do período milenar, a base do governo de Cristo é a justiça. Justiça, é. Eu vou terminar lendo... É, a gente começa com a base e termina também. 1 né? é Coríntios 6, é, o apóstolo fala da necessidade de estar em Cristo né, para andar em justiça. E ele Pobrhave cita no verso 10, né, Não erreiis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus e o que alguns é o que alguns têm sido mas haver sido lavados aí ele fala com gente né que está com Deus né com gente que foi justificado vez sido lavados haver sido santificados haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus olha Deus é por isso que nós estamos alegres né por isso que nós temos paz com Deus né, nós fomos Lavados, santificados, justificados por Cristo Glória a Deus é, Que você também, ouvinte, encontre essa paz né, que, nós, que nós gozamos Encontre essa paz que nós temos né, Que nos, nos garante uma vida de felicidade, de alegria, de verdade né? Que você possa ter um encontro com Jesus É o nosso desejo, a nossa oração Continue nos prestigiando Nos acompanhe nas nossas redes sociais né? Nós temos nosso canal no Youtube, a deck TV hum. Você será muito bem-vindo lá, curta, comente lá, né? faça suas perguntas, seus questionamentos, suas críticas também serão bem-vindas e permaneça conosco, né? não nos abandone. Né? Nós estamos aqui para a sua edificação, né? para aprendermos e crescermos juntos. Até o próximo encontro.